Felinhos! Análise de quedas, hã? Estamos chegando total. É aquele momento que você dá risada, você fica na sua casa, TV ligada, aí você manda aquela compartilhada no Instagram, o pezinho aqui na coberta assim, ó. Sabe aquela? Eu tô ligada, você faz isso, né? Bom, seu e-mail tá aqui, mas é o seguinte, vamos aprender. Vocês querem dar risada? Tudo bem, mas vamos aprender. É importante. Vocês estão fazendo umas coisas meio mirabolantes por aí, tá? Até eu já não sei mais o que, que eu vou inventar aqui. Porque toda hora tem que estar tá alguma coisa nova, né? Então eu não sei. Bom, o que eu posso falar para você? Se sua máquina tá dando problema em alguma coisa, HFW Informática vai resolver. O contato aqui embaixo na descrição. Olha o logo que luxo aqui, ó. Isso. Liga lá. O primeiro e-mail tá aqui. E esse é o e-mail que já teve réplica. Você viu que tem vai e volta, né? Bom, o João Vitor Gotígio Rocha mandou... Só que é o seguinte, filhos, o que que eu vou pedir pra vocês? Tem uns antigos que eu já falei. Não manda nunca com som, porque dá direito autoral e já era. Você reclama de propaganda, né? Então eu coloco, eu coloco. Porque é uma forma de eu rentabilizar isso aqui. Aliás, é uma aula gratuita, né, filho? Então o mínimo que você pode fazer para ajudar aqui nozes é assistir a propaganda. Então é sem música e edição. Deixa o vídeo, o vídeo bruto, entendeu? Porque às vezes você quer aproximar alguma coisa e perde qualidade da imagem. Aí, tipo, fica ruim, entendeu? Hum, hum, hum. Comi um lanchinho e esse maldito ele vai vir aqui durante algum tempo toda a gravação. Mas relaxa. Bom, então eu falei pra ele, falei, meu, manda sem edição, porque daí a gente consegue fazer um detalhamento luxo aqui. Mas o e-mail tá assim, ó. Fala, Durva, na minha primeira semana com a S1000RR, tava indo para um lugar perto de Divinópolis, Minas Gerais, quando passamos por uma cidade perto. Topamos com um brother que ninguém conhecia. Como é que você fala que ele já é brother? Se ninguém conhece, mas tudo bem. Ele tava sozinho. Ah. Alô, Wolf, hein? Entendi. Quando passamos, ele veio atrás. Hum. Aí na primeira curva tentou acompanhar, acabou vindo a cair. Hum. No vídeo, um cara numa MT-09 estava filmando... Eu sou o primeiro no, no caso da frente. Ele tá no meio, ele vai cair. A minha calibre estava tá luz. 29 quente na frente e 25 traseira, pneu Rosso 2. Sou teu fã, demais, tamo together. Filho, Rosso 2, numa S1000RR, você quer morrer, né? Você quer se matar, né? Rosso 2 é de R3, irmão. É de Ninja 400, filho. Essa que você tá usando também é de R3, é de Ninja 400, filho, filhinho, hum? aqui no mínimo dianteiro 31 no mínimo e os 25 traseiros poderiam manter até, porque estamos falando o nome mas aqui 31 no mínimo, 31 26 é luxo, fica com o vídeo. É muito rápido, mas é o seguinte, filhos. Eu quero que vocês percebam duas coisas aqui, tá? De dar play, porque é, tem 16 segundos. Parem de andar igual um pirulito em cima da moto. Só pra vocês entenderem uma coisa, deixa eu ver se fica. Porque eu já falei, meu, vê o vídeo de pêndulo que eu já fiz, vê, não sei se vai, mas a galera não entende. E por sorte, esse último curso eu comprovei na prática a galera de GS1200 fazendo pêndulo. Claro que não é um pêndulo igual uma moto esportiva, mas ele existe, né? Principalmente você tá num um guidão aqui, ó. Então, o mesmo ângulo que eu falo aqui, ó. Ângulo de semiguidão. Ângulo no guidão. Existe o um ângulo. Claro que no semiguidão você vai lá e mais fácil, né? O cotovelo entrar em contato e tal, não sei o quê. Mas no guidão, você tem que ter um negócio do tipo assim, ó. Olha o meu peito. Sabe, tipo, eu quero, ó, eu tô, eu quero mostrar o meu peito. Ó. Você tá na curva aqui pra cá? Ó, olha o meu peito, ó. Esse trabalho de ombro, motos que tem guidão, naked... Big Trail, Harley Davidson, Custom, né? que é Harley Davidson, você tem que ter esse trabalho aqui ó, ó, ó, essa saída tem que acontecer no guidão, porque essa saída quando você acontece, quando você olha o meu peito pra frente, você já empurra o guidão aqui ó, esse empurrar levemente, que é leve, já acontece com o 3 terços, então é tudo muito mais fácil e você consegue ajudar na motocicleta, se você sair um pouquinho, é melhor ainda, vocês ficam aqui igual uma, com duas bolas embaixo. Aí vocês pegam um desnível, o que, que acontece? Fica você batendo e a moto batendo tudo. Quando você executa o pêndulo, é como se você tivesse vindo reto, tem uma valeta. O que, que você faz quando você não viu, não dá pra brincar? Você levanta da moto, né? Pra deixar ela copiar e vai embora. O pêndulo é igual. Quando você faz o pêndulo, é como se você estivesse fora da moto, para copiar todos os níveis, além de inclinar menos, além de você... Reduzir, né, você determinar o quanto você quer mais ou menos, mais área de contato do pneu, salvar uma pulseira cagada, mas você consegue fazer melhor a curva. Então aqui ele pega um desnível, ele já vem no, no birimbalesco, mano, desiste, porque naquele conforto, a moto já está, é o que chega, pega a pedaleira muito antes né, e aí ele se perde e vai reto. Então assim, evitem ficar dessa forma na moto, se vai ficar assim. Evita que acompanhar e e pra cima, pô. Você tá de Big Trail e você quer ir Tiger, você quer ir atrás de uma S1000RR, sabe? Não dá. É, é meio desproporcional, entendeu? Então, ó, o que acontece, ó. E você vai ver que aqui da, da, o da MT vai passar um desnível, ó. Ele fecha aqui, ó, que a imagem tá muito ruim, ó. Ele não vai mais porque ele não consegue mais que isso, ela já pega, sabe? Se perde e vai embora. E ó, ó, o desnível, ó. Sentiu o desnível? Ele pega aqui dentro do desnível e em pé na moto. Cara, isso aqui faz assim aqui em cima. Ó. Já era, vai embora. Então evitem ficar igual um biribol. Ajudem, trabalhem o corpo, certo? Faz aquele passo de curva um pouco melhor. Se ela fecha muito e você tem medo, demora um pouquinho mais para fechar. Foi aquele caso do último na esquerda da Lander. Lá, que eu falei, ó oh, meu, você tá, fechando, tá fazendo a pista menor. Então tudo isso é, vai melhorar aí para evitar certo tipo de queda assim. Maravilha? E o ideal, é lógico, vamos para a pista, vamos treinar, e vamos para o próximo e-mail também. CBR Tricolor, falei para você, filho eu quero o próximo, calma, não tenha pressa, tem vários aqui. Então realmente está atrasado, não tem jeito, fique em paz, fica tranquilo. Ó, ele já tinha mandado um, não contente, ele já deu mais uma queda para estar tá participando do quadro, assim que é bom. É, conforme prometido, cá vai minha segunda experiência na pista. Você tá tendo umas experiências incríveis, não, filho? A primeira cai, a segunda cai. O vi... Ele mandou dois vídeos que são os dois ângulos da parada. E um abraço de Portugal. Aliás, é uma galera gigante de Portugal que assiste o canal. Um abraço pra todo mundo aí. É nóis. Comem pastel de Belém aí que é da hora, velho. Ou é só pastel, né? Não sei se tem o um Belém. Mas é aquele que... É... Isso. Fica com o vídeo. Que tá acontecendo comigo também Os pequeninos estão incríveis Aqui o frio de calça jeans, Eu gostei também Muito bom, a pista calça jeans vale a pena é... Veja só Freio, freio, aí você solta E vai É que não dá pra ver muito bem com essa câmera Mas ó Aqui é um traço que você já tá longe da zebra Você já tá longe da zebra Você compensa acelerando e frenando um pouquinho para trazer Não tem velocidade Não contente, você tá um susto com esse aqui e você dá um pouquinho mais. Aí você despenca da moto e vai embora. Então a primeira coisa que você tem que fazer, filho, é corrigir o traçado. Time, a zebra, o joelho vai nela. Se não for nela, você tem, é, por causa do impacto, às vezes, na, na, sei lá, no, no, no raspador, você não gosta. Vem rente a ela. Mas tem que estar tá rente a ela. Do jeito que está aqui, primeiro, você abre um espaço para uma ultrapassagem. Segundo, você está num traçado ruim. Traçado que tem menos gripe, às vezes tem mais sujeira. Porque as motos passam aqui e tudo tá aqui vai jogando para cá. E aí você vem com o freio para compensar isso para trazer. O famoso Trail Braking. E não tem como trazer mais. Aí chega uma hora que ela fecha e vai embora, tá? E aqui com certeza, essa ultrapassagem que você tomou aqui, te ajudou pro susto. Olha lá, ó. Traz aqui, ó. Aqui foi bom, ó. Bem pertinho. Dá para ser mais perto ainda, ó. Aqui longe, ó. E o moleque fez o traçado certinho. Vamos no outro ângulo pra você ver. É o ângulo do instrutor que vai você passar, né? Os locais da calçadinha, sem ser o instrutor, não. Ó, o moleque, ó. Olha a diferença de zebra, ó. Olha a diferença do traço, ó. Aí você. Se... <risos> aí você. <risos> isso aqui é, é tombo de susto, ó. Entendeu? Você tava ali pra trazer, sabe? Foi mais pra fora. Aí o moleque passou a você... ser. Nossa! E já era. Então tombo de susto. Mas esse aqui é o traçado Do filhinho que passa aí vocês, entendeu? E a molecada é assim, meu tá... Ai, tô... Tão sem massagem, velho Tá assim, ó Acabou o respeito com os mais velhos Ó, fucks, né? Ó, a gente vermelho, rapaz, ó Ai E já foi embora Ele nem viu você caindo Ele nem sabia o que aconteceu É isso, filho Bom Espero que tenha te ajudado aí você tem entendido, filho, e que até a terceira ida para a pista seja sem quedas agora. Dá um espaçado, faz duas quedas, duas idas normal, duas quedas, entendeu? Dá uma compensada. Ajuda aí. Tá bom, filho? Mas é isso, pensa no traço, se preocupa em acertar o traço. Senhores, isso é geral agora, vocês estão indo para a pista? Se preocupem em acertar o traçado, a velocidade é consequência. Tá bom? Isso acontece também comigo no curso. Eu vejo lá a galera e Meu, tá preocupado com o joelho? Calma, calma. É consequência. Quando você estiver rápido, é automático. Tá? Mas o traçado tem que estar tá bem feito, senão dá esses errinhos aí. E você abre a oportunidade para uma outra passagem que não precisava. Próximo e-mail. Luiz Felipe Phelps. O Tibis. É Tibs. Luiz Felipe Tibs. Rogisque. Fala fé. Tive minha primeira queda. Dá uma analisada, Ray. Pelo que eu entendi, foi ela na pista. Pneu Rosso 2, calibragem 29-25 quente. Luxo, boa calibragem. Segue o link no YouTube, é bem no final do vídeo. Vou falar uma coisa pra você. Fica com o vídeo. A é o seguinte, eu dei uma olhada no vídeo inteiro e em vários outros pontos você passa por umas manchas pretas aqui que são muito parecidas àquela. Pode ser sim que tenha óleo lá, mas ele sozinho não seria o suficiente, ele não tá com o aspecto molhado, sabe? O óleo quando está aquela mancha nervosa mesmo, você percebe quando ele não fica com três, quatro cores, parece bolha de sabão. Então, ao meu ver aqui... Pode reparar, se você mora aqui perto, volta lá que você vai ver que tem uma trinca no asfalto. E aí tem um desnível de pista. E qual que é o lance? Você tá de rosto 2, que vai muito bem. Só que esse pneu eu já fiz um vídeo de como você tem que pilotar. Então, como a R3, a Super, a, a, a Super Stitch, ela necessita de acelerador para contornar a curva, para você conseguir colocar ela onde você quer ir, você dá uma segurada no freio, você retoma a aceleração e inclina mais porque a curva fecha só que você faz isso muito rápido você faz isso com agressividade e esse pneu é um pneu que quando ele passa num certo grau de inclinação ele precisa de suavidade então é como se, como se, como se tivesse que conversar com ele 5 segundos antes do que vai acontecer é a diferença do super corsa você não precisa falar nada toma, vai, tá aqui, to, tal não precisa avisar nada, ele tá sempre pronto o rosto 2 é como se assim olha, eu vou ter que dar uma inclinada a mais hein, ele opa, beleza, obrigado por ter falado tipo, sabe? Tem um delay entre o um movimento brusco e, e, e a... E se, não sei se ficou muito claro, se eu quiser, mas você tem que ser mais suave. Essa é que, a, que a... é, é tipo na manteiguinha, entendeu? Então, ó, se liga. E você tá numa pilotagem contente? KYT, é eu vi, sabe, escolher capacete também, Tio ó Tudo bem, aqui é marca de, de pneu mesmo, freio. Ó, aqui já tem umas marquinhas, tá vendo? E pode reparar lá que vai ter desnível de ação também. Tem um, um ressalto ali. olha lá. Tal. Fechou, deu uma... Ó. Um outro ponto também, estar aqui, ó. Não aqui, estar aqui. Aí, ó, ela vem aí perto, ela fecha mais um pouquinho, você alivia, volta e inclina. E aí, quando você volta e inclina, você passa bem a esse ponto. E aí fica aquela questão. Parece ser o óleo, sim. Pode ter o óleo. Mas para mim ainda, eu acho que tem um desnível lá. A gente tá trabalhando com duas hipóteses aí. Tem muita gente que vai falar assim, não Durva, coloca meu tem óleo lá. E realmente, pode ser que tenha. Mas eu não acho que foi suficiente isso. Aí você tá falando assim, não, como assim? Você vai falar que então passou no óleo, da passar? Você tava mais em pé para ser assim. Se fosse óleo mesmo, a hora você passa nos outros pontos, você conseguiria ter sentido mais isso, entendeu? eu ainda acho que tem um desnível. E aí, com a sujeira tudo, facilitou a queda. É isso, na minha visão aqui, então, a dica é, veja esse vídeo de como pilotar com pneu composto, que é o caso do Rosso 2, são motos baixa, claro, que você tem que ser mais suave quando você começa uma certa conexão. Teve uma outra análise aqui que eu mostrei, que eu falei até pro cara, a RT da palma da mão, eu falei meu filho, se fosse o Rosso 2, você não fazia aquilo, com Super Corsa segura, se tivesse o Super Corsa aqui, seguramente não ia, não ia, não ia escapar. Tá? Vamos pro próximo e-mail. Queda gente grande, Eduardo Passos. Porém, se a gente vem aqui, Eduardo Nanico. Então não foi uma cara de, tão, de gente tão grande assim. Fala, filho, tudo de Guedinha? Eduardo Nanico. 24 anos de ternurinha. Infelizmente chegou o terrível dia. Aquele que eu peguei todo o conhecimento repassado por ti, Sansei, mestre dos mestres, ao poderoso Gueda. Então você não pegou. Eu, você fez isso aí, você não pegou, filho. É igual o cara, pô, fiz curso com você, Caí. <risos> What the fuck has happened, né? <risos> ok. Saí de moto com um incrível clima de 9 graus, só falar mais, não. Inclusive a gente pode até fechar aqui já e ir pro próximo e-mail, vamos pro próximo e-mail. Porque andar com 9 graus, puta que pariu. vamos lá. Coloquei o um macacão para não passar frio, a patroa mandou. Nessa hora que ela tinha que mandar você ficar em casa, ela não mandou. Mano, salve pra Bernosa. Bernosa, salve! Saiu igualmente tranquilo, apenas um rolê de vovó e comer um pastel. Chegando no mesmo local de sempre, fui fazer a rotatória como sempre fiz. Vocês verem, né? Nem sempre a rotina é algo que pode garantir algo, hein? Às vezes sai alguma coisa fora de controle, não tem jeito. Porém, este dia estava uns menos 15. Você é louco, estava na Alasca, caralho? Do que o normal. Nem inclinei a moto e mesmo assim perdi a frente. Ó. Oh, espero que possa analisar. Au. Piloto. Dois metros de altura. Puta, então o cara é grande, velho. Por isso que é grande. É. É igual o, o, o Ricardo Natal. A gente diz de cabelo e que o cabelo não tinha cabelo. É muito bom isso. Durval Careca, cabelo. É. Agora eu entendi. Piloto, né. Peso 110. Sem peso, enfim. Eu que para 2 de altura também dá pra até 150kg né, se é um, uma girafa. É, pneu Mercedes Sportec M5, tá bom, calibragem, 28 frio, 24 fio frio, maravilha, fica com o vídeo. Tem vídeo novo do novo no canal Dia 10 foi, aí pessoal foi. Vídeo novo no canal aí ó Manico Vamos lá Temperatura na hora da queda 10 graus Às vezes acontece Ter essa variação de 1 um grau aí Dependendo de onde você pega 1,5 um e, e tal É isso aí Mas O <risos> oh, filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Filhos, porra, temperatura fria, pista fria, pneu frio, é convite. Esquece emprinar a moto, esquece. É dar 20 minutinhos aí no mínimo para daí conseguir fazer alguma coisa. Mesmo que o Rosso 2, o M5, sejam pneus que funcionam até em baixa temperatura, mais rápido que o Supercorsa, por exemplo, que só funciona quente, Quantos casos eu já não conheço? O cara que saiu da garagem e que é o supercosta, vindo uma rotatória também. Porque o pneu gelado não presta. Então, é, tem que esperar ele estar tá pronto para poder inventar alguma coisa. Senão, sai mesmo, não tem jeito. Não é erro nenhum que você fez. É que tá tudo gelado, não tem aderência. É igual o Dublin lá. Tudo bem que o cara entrou em terceira, tá no seu... Mas tá muito gelado, velho. Então não adianta inventar, sabe? E eu vou dar uma letra para vocês. Vocês vão perceber que quando o pedal tá muito gelado, principalmente Super Corsa, tá? O SP, um Power Cup, é, o Racetech e tal. Mas num rosto desse talvez você consiga já sentir. Parece que tem um calo na, na caixa de direção. Você percebe ela é meio difícil. Parece que tem. Parece que realmente tem um calo. O eixo tá torto. Você sente um negócio difícil de trazer a moto. Quando ele tá quente, esse efeito some. Principalmente agora vocês estão usando as cali que eu passei. Esse efeito fica maior ainda, então parece que você está com o pneu furado na frente. Quando ele estiver na temperatura luxo, esse efeito some automático. Ou mesmo isso, quando você estiver andando, quando a moto parece que tá passando, está com calma na caixa, tá meio parece que o eixo está torto, é que o pneu está gelado. Depois que ele some esse efeito, grifinho. Então aqui não tem nada, é só ir para o próximo vídeo e anda num clima bem quentinho, enfim. Olha, isso aqui é fantástico. Rogério Emiliano, salve meu irmão, se puder fazer uma análise, uma análise de queda de um amigo meu, é, eu estava com o meu street tipo Street Triple voltando só a Frutas Rondon, Sulcão, em Jundiaí, eu nem sei onde é, mas tudo bem, eu nunca fui lá, e decidimos dar uma acelerada, esse amigo tinha acabado de comprar a Z1000, e era seu primeiro rolê, e tentou nos acompanhar, fala pra mim! Tem coisa, cê, cê, tem coisa melhor que isso aqui? Você já sabe que isso aqui vai ser maravilha. Já tá escrito aqui, ó. Tá escrito nas estrelas. É igual, vocês já perceberam, né? Quando o cara já manda pra mim assim, ó. Teste da câmera, rolê com a moto, eu já sei que vem luxaria. Tem a Hornet que passa na lombada e já caiu os espelhos. A R6 amarrada no Tairato, foi o último vídeo que o Semeguidão ficou aqui. Temos aqui um vídeo que você vai se surpreender. Ele já vi errado as curvas um pouco antes e, mesmo assim, tentou buscar a gente de novo. E o vídeo fala por si. Desde já te agradeço pela atenção, parabéns pelo canal e os vídeos que me ajudaram em muitas e várias situações. Rogério é nós. um abraço, fica com o vídeo aí. <música> vocês... O mágico! Olha só que maravilha o que ele faz! Veja só você! E vocês querem guardar isso! Agora aqui começa uma vez de break ó. Ó. Ó. Ó. ó! Ele já trocou de pele aqui umas 5 vezes ó! Só pra vocês saberem! Olha! Olha aí, olha aí, olha o que ele fez, olha aí, olha aí, olha aí, vocês não estão vendo, olha aí, o tênis manteve, hein, Eles manteve, então não machucou tanto assim, você quase ainda deu aquela, na cabeça, e aí ó, entendeu? Da então, onde essa alucinação me sai com essa velocidade assim ó? Olha que alucinação máxima. Já grudou no freio, chamando da lateral com força. Só resta a besta. Então, eu vou falar, hein? Eu achei que ia desmontar esse para-choque. O carrinho ficou inteiro, ó. Ó. Double. Mas doeu isso aqui, hein, velho? quadradinho de 8. Você é louco, velho. Olha. Olha. Nossa, mano. Nossa, deslocou tudo, velho. sério é louco, ó. Pra completar, quase ser o filhos, vocês não podem fazer essa... Essas loucuras. Vocês viram umas armas no, no, no, em cima da moto, meu. Se eu vou num rolê e vejo um cara fazendo isso, eu paro na hora. Primeiro colocar o caralho e assim, irmão... Para. Dá cinco aí na moto, descansa. Porque é, é uma arma andando. É uma arma que anda aqui, ó. Você entendeu? Uma vez o cara se mata, mata mais dois, três, mais um. O cara não sabe nem o que tá fazendo. Tipo, vai naquela esperança do tipo assim: não, a moto pra mim ela tem que ter ABS, ela tem que ter eletrônica, ela tem que não sei o que, tem que ter. Ó, ela pode ter tudo. Se você não tiver noção nenhuma do que você tá fazendo, nada adianta, entendeu? Aí é melhor esperar mais um pouco de tecnologia, vir com força. Que aí você programa o seu destino, senta na moto, ela leva você, você não precisa fazer nada. Você põe até no telefone aqui assim, ó. Que isso aí, meu, é loucura. É loucura. Na verdade, não tinha nem que estar tá com essa moto, tinha que né, ter uma instruçãozinha. Tem que, pô, quem é brother tem que ajudar, vê que o cara tá iniciando. Puta, não deixa o cara se matar, entendeu? Segura, sabe? É, é o que eu posso falar, entendeu? É, eu não comecei dentro da pista, então não adianta ficar falando assim, não... Pista, pista, pista, pista, é óbvio que hoje eu falo pista, pista, pista, mas eu não comecei, só que meu dentro dos meus limites, os caras sempre vai, ah, vai lá, porra. cara, não, sabe, tem certas coisas que você não precisa botar o pau à prova, essa é uma delas, principalmente quando você tá começando, é, próximo. Hum. Romulo mente, e eu paro aqui, não é mentira, é pro próximo, mais de inteira. Então aguarda que eu volto, não sei, com essa mesma roupa, mas a saga continua. Maravilhas, filhos, espero que tenham gostado desse vídeo. É nós, estamos together, vamos leve, vamos tranquilinho. Olha, eu não tirei nada na manga nesse vídeo aqui, desse análise de quedas, mas obrigado a todo mundo que mandou os e-mails e se cuidem, porra. É o que eu posso falar, desculpa o palavrão, mas é, tem hora que não dá, tá bom? Guedinha, ai!